Dia 11 de Janeiro nos Amores, os corredores de pelotão correm ao lado dos campeões. Campeonato Nacional de Estrada e prova aberta. Faça já a sua inscrição.